Viva irmãs e irmãos na fé, reparem aqui na dobragem, reparem no tipo de dobragem que eu usei. Portanto, primeiro dobrei assim, depois dobrei ao meio, depois vim dobrei esta, depois dobrei esta e agora dobrei esta. Isto é importante porque vai sair qualquer coisa, eu nunca usei esta, esta dobragem. É a primeira vez que eu estou a usar esta dobragem. E não sei o que é que vai sair, é isto que é interessante. É por isso que eu não uso desenho. Eu não uso desenhos. Há pessoas que usam desenhos e depois recortam através do desenho. É interessante, mas eu não gosto muito de usar porque tira um bocadinho a espontaneidade. E assim surgem coisas mais inesperadas. Que é o que nós pretendemos. Vamos ver o que é que isto deu. Ah, oh, oh, tão lindo. Maravilhoso, né? Maravilhoso.